Entre nós, circenses, existe um ditado que diz assim, que quem bebe a água da chuva que cai da lona, nunca mais esquece o circo. Ou muitas vezes dizem que na, na, nas nossas veias não corre sangue, corre serragem. <risos> Eu sempre estive no circo de alguma maneira, né, até o Circo Fiesta passar novamente uma cidade e, pô, Gersão, quebra um galho pra mim, eu tô sem locutora aí, anuncio espetáculo hoje, depois de 11 anos, olha só que bacana, foi a minha perdição. <risos> foi meio que assim, eu já nasci no circo e meu pai era palhaço, né, aí eu fui ver os palhaços que tinha aqui no circo, aí eu fui querendo fazer, sabe? Aí acho que desde os 5, 7 anos eu sou palhaço, por aí. Na verdade, meu pai deu a ideia de colocar o nome do palhaço do meu bisavô. Aí ele me passou a maquiagem dele. Aí eu já juntei as duas e hoje eu já sou bobinha com a maquiagem do meu pai. Eu comecei a trabalhar de palhaço com mais ou menos 5 anos de idade pero não é opção da gente, é eh? para ajudar um tio, para ajudar a família e outras coisas mais. Sempre entra como ajudante, um palacinho como ajudante. E aí, com o Correio do Sano, a gente vai procurando outro tipo de formação dentro do circo. Eu já fui a recorrer da minha carreira, já fiz trapecista, já fui equilibrista, já eh, fiz o Globo da Morte como motociclista. Y, Aí quando o Correio do Santo começa tudo a regredir, começa a vir os, o ano de vida, o ano já vem em cima, já não pode fazer coloca da morte, não pode ser trapeza, não pode fazer malabaria. E aí a gente volta às origens como começou. Que o mais fácil seria nesse momento para mim palhaço, né? Eu já tipo, nasci no circo praticamente, a família inteira da minha mãe era de circo, meu avô era palhaço, eu sou a quarta geração da família, mas eu comecei a trabalhar mesmo aos 13 anos de idade fazendo a força capilar e estou até hoje por aí, sempre tipo, mudando de cidade e eu gostei disso e continuei e pretendo continuar sempre. Mais antigos era mais encarregar eu ficava mais encarregado com o pessoal mais antigo no Beto Carreiro tal então aprendi a montar e desmontar com eles né então eu fui mais para aprender mesmo a ter esse, essa magia de saber montar um bicho desse tamanho e depois desmontar ele de novo e levar ele para outra cidade e montar de novo para ver se sai da mesma forma da outra cidade e foi essa atração que me levou de volta de, de entrar no circo e é onde, às vezes, quando eu estou em casa, eu não consigo ficar em casa, dá vontade de voltar de novo, e eu volto, porque eu sei que o negócio parece que gruda, chama. E é aí que eu estou hoje de novo, voltei novamente, mas não... É o que me faz mesmo é esse bicho ficar erguido de pé e eu olhar ele de longe. Falar, caramba, eu coloquei a mão, olha o tamanho do danado. Nunca passa de nossa vida, você pode até se adaptar a uma outra vida, entendeu? Mas o circo sempre é a tua grande profissão. Eu costumo dizer que o circo é uma, uma profissão muito completa. Ela é muito completa. É, você trabalhar em circo, você tem que se virar em tudo. Ai, o quê? Ai, que delícia! Mãe. Que isso? Sai pra lá, jacaré! Isso aí é que a gente trabalha com carinho, com amor, com respeito, né? Você pode ver que a gente procura entrar em cena sempre bem arrumado, bem vestido, né? Isso é... Isso lá no comecinho, quando eu era criança, com 8, 9, 10 anos de idade, a dona do circo já me ensinava a bordar as minhas roupas. Falou, a gente que é pobre, é a gente mesmo que borda as nossas roupas. A gente compra uma calça, ou compra o um pano e dá para uma costureira, paga para uma costureira. Fazia agora, bordar é com a gente mesmo. Então, desde pequenininho, que eu aprendi a bordar as minhas roupas, e eu bordo até hoje as minhas roupas e também a da japonesinha. E a gente procura isso aí é um respeito que a gente tem com o público que paga para nos assistir, né? E mesmo a gente não sendo famoso, não importa. O que importa é que a gente é artista e o povo que lota o circo vem nos para ver a gente, para assistir o espetáculo e quer ver o artista bem vestido, com o número limpo, tudo, né? Ba da da, ba da da, ba recebo o circo de braços abertos. O circo ainda é a única cultura viva que existe. Mas está difícil, os terrenos são particulares, são caros. Quando o terreno é da prefeitura, às vezes querem cobrar por metro quadrado. É um valor que o circo, às vezes, nem fatura. E SS de prefeitura, 5%, 3% do que você fatura. Então você não tem um apoio, precisava ter um apoio do governo municipal, do governo estadual e do governo federal. Passa também pela necessidade de artistas. Hoje o circo mundial, ele é, é, nós estamos deficientes de, de, de, de, de criação, de, de, de formação de, de, de, de artistas, sabe? Mas é bem mais complicado, né? Porque o circo, pela pela característica de, de itinerância, de itinerância, é, dificilmente você consegue agregar donos de circo e artistas de circo em um lugar várias vezes por mês, ou enfim. Então, essa coisa demora um pouco mais. E depois também toda essa mudança do circo, né? Porque o circo hoje, ele ele diminuiu de tamanho e está procurando crescer na, no, no atendimento, na qualidade e tal. Porque é uma característica mundial. Hoje o circo, ele não, não, não aglutina mais tanta, tantas pessoas, assim. Né? A, nossa, a nossa linguagem artística, ela ela tá perdendo um pouco de espaço, mas que vai retomar de novo. Isso daí já desde que eu, que eu sou desde que eu, que eu sou de circo eu ouço falar que o circo vai acabar e esse troço nunca acaba. Tá sempre mudando, sempre renovando, né? É um, é um organismo bem vivo o circo. Então ele vai se readaptando, ele vai se e, e é isso. E a tendência agora é essa, né? Do espetáculo mais mais é mais intimista, mais próximo do público. Então é era uma lona gigantesca, você ter uma ideia, eram 2.800 lugares, hoje nós temos 928, e foi sofrendo essas, essas mudanças né, de adaptação. Ele sempre fez esse papel né, de tirar de grandes centros é, shows, cantores da década de 70, né, final de 60 para a década de 70, o, o circo levava o teatro para as cidades do interior. Poucas cidades do interior tinham os teatros municipais, e enfim. É, logo depois disso, na década de 80, finalzinho de 70, 80, as duplas sertanejas, que não tinham onde se apresentar no interior, vi, vinham para o circo. Logo depois disso, o zoológico, que é essa questão dos animais. Então o circo levou o zoológico aonde as pessoas não sabiam não sabiam o que era, mas nunca tinham visto um leão, um elefante, enfim. E, e agora ele vai se adaptando com essas, com essas mutações que eu, que eu citei, trazendo esses shows infantis, fazendo covers, essas coisas, tentando levar um pouco disso para o interior e, claro, tirar um pouco de vantagem disso também. Para trazer os pais ao circo, você tem que apelar para os filhos. Anunciar a patrulha canina, um froze, os vingadores, aí a criança que é vir ao circo traz o pai e a mãe. É assim que cai do circo, está sobrevivendo. Quando tá ali dentro, pô, por exemplo, as fantasias de cobre e tal, mas as pessoas que você tá vendo ali do outro lado, que eles não estão te vendo, pô, tu vê o olhar das pessoas assim, caraca, é... você fala, caraca, olha lá, cara. É o é o urso mesmo, é o Olaf, é o Hulk, é o.. Seja qual for o, seu, o animador que esteja ali, você vê pela a, a visão, assim, olha da visão da pessoa, você fala, caraca, olha lá, e olhando como é que. E ele não tá te olhando, mas tu tá olhando ele. Então tu vê que o olhar muda, o ânimo da pessoa, o sorriso vem na hora, assim. O que vem de novo pro circo é o que o circo foi. É o que as novas gerações não sabem, não conhecem e não entendem. Então na Europa já começaram a surgir circos que é de raiz tradicional e que, que foi buscar um, um, um, enfim, em outras, em, beber em outras fontes, talvez do contemporâneo, essa questão do, dos, dos shows, para tentar sobreviver e passar as grandes crises, mas que hoje elas estão investindo na própria história, na história do circo, na história do seu circo, na história da sua família e do circo tradicional como um todo. Porque para as novas gerações isso é uma novidade. Por exemplo, aqui no nosso picadeiro, vocês viram o Bruno Edson, ele tem 77 anos, e quando ele entra no picadeiro parece que ele tem 15 e parece também que foi ele faz uma coisa que nunca nu, nunca tinham sido feitas. E não, aquilo que ele faz é mais velho do que o próprio circo. O circo vem renovando há, há muitos anos, sobre a estrutura, sobre um bom espetáculo. Você tendo um bom espetáculo, você traz o público ao circo. O comentário, o boca a boca, ele corre. Não, o circo é bom. Vamos ao circo. Um bom espetáculo é ter bons números, um bom guarda-roupa, juventude, aí agrada. Não mais animação? É circo, é fiesta. Boa noite, Rio das Pedras! Sejam todos bem-vindos ao Fantástico Mundo do Circo. O circo nasceu para a alegria de todos e é com tanta alegria que nós vamos começar! Enfim, é uma vida diferente. Enquanto o, o pai e a mãe da cidade trabalham durante o dia, descansam à noite. Nossa vida é totalmente contrária. A gente usa durante o dia de lazer. Só que o nosso lazer é isso aqui que você viu, né? A gente prepara as vendas, arruma a casa, aproveita para lavar roupa, fazer compra, usar, se, cuida, é, se dedica à casa, né? E à noite é o nosso grande lance do trabalho, porque é o horário que o pai está descansando, já vem para se divertir é, é o inverso né da vida normal ah sim eu não acho difícil porque é uma coisa que eu gosto entendeu tem pessoas assim que vê do lado de fora e fala nossa deve ser super sacrifício morar no circo mas não é uma vida normal a única diferença é que a gente muda de cidade só isso eu tipo eu mesmo me evoluir cada vez mais me tornar uma artista melhor ainda aprender mais truques novos novos números e quem sabe um dia também ter o meu circo, né? Eu acho que todo mundo, todo artista da circense tem esse sonho. E é o que me faz ficar aqui, porque... Não é às vezes a pessoa acha que não, dinheiro... Dinheiro não é tudo. Às vezes é melhor você ter uma paz num lugar ali, você tá feliz ali, tá tranquilo, do que... Porque às vezes o dinheiro não te traz essa felicidade, né? Às vezes ele te traz até dor de cabeça, então é melhor você viver... E pelo menos todo dia você tem um sorriso, do que você viver e estar tá chorando todo dia. Então é melhor você viver numa alegria e levar ela para todo mundo aí sorrir junto com você. E... O resto, bola pra frente. Monta e desmonta, vamos embora. Não tem ideia, é tempo ruim não. Agora, outra coisa também é o dom. A gente já nasce com o dom, porque o dom não tem como. A massacrante maioria dos artistas é porque nasceram com o dom de ser artista. Aí o resto a gente vai aprendendo com o passar do tempo, né? E quando a gente consegue fazer aí um, dois, três, oitocentas pessoas como estava ontem o circo, o que que é? Isso não é, é o dom da, é um dom da gente, não? Não é que é da gente, que é eu que faço. É um dom que alguém te ilumina e te dá força para poder fazer isso. Então isso aí é, é um negócio interessante é encucante ficar pensando mas como o que me dá força para fazer rei oitocentas pessoas quem sou eu um payaso apenas? mas deve ter alguma coisa algo e é isso que me motiva para ser payaso